Olá! Estamos caminhando e já estamos na quarta semana. Que bom! Como sabe, nessa semana teremos a avaliação presencial. Fique atento quanto ao cumprimento da agenda da semana e à dedicação dos estudos, bem como a realização da atividade. Procure organizar sua semana de estudo de forma que você possa realizar a atividade proposta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 Observe as orientações da professora especialista para a realização da atividade. Havendo dúvidas, poste-as no Fórum de Dúvidas da Semana. Além da avaliação presencial no polo, a atividade da semana tem como objetivos identificar o papel do gestor educacional, diferenciar os tipos de planejamento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 Sobre a avaliação presencial, ela é composta por duas etapas. O memorial de formação, elaborado individualmente, e a análise crítico-reflexiva de um filme a ser assistido no polo presencial. Essa parte será desenvolvida em dupla. Aproveite essa semana para concluir a escrita do memorial de formação, fazer uma revisão, observar a coerência, a coesão clareza, formatação e revisão ortográfica. Um grande abraço!